Neste vídeo, eu introduzirei primeiramente o conceito de modelo de primeira ordem e, em seguida, discutirei interpretações pretendidas para uma certa linguagem. Pois bem, modelos de uma linguagem de primeira ordem nada mais são do que estruturas contendo uma estrutura de interpretação e uma alocação de valores para as variáveis sobre essa estrutura de interpretação. Eu estou usando aqui o índice somente para estabelecer essa ligação claramente entre os objetos que fazem parte da estrutura e a própria estrutura, sem ter que pendurar aqui o nome da estrutura cada uma das vezes e me dando a possibilidade de simplesmente omitir o índice quando o contexto deixar claro a que se referem os objetos dessa estrutura. Para saber mais sobre o que é uma estrutura de interpretação para uma dada assinatura, e sobre o que é uma alocação de valores para as variáveis sobre essa estrutura de interpretação, eu sugiro que vejam os vídeos correspondentes. Após ter introduzido o nome modelo, o meu principal objetivo aqui é discutir se essa interpretação dada por tal modelo corresponde àquilo que pretendíamos quando desenhamos a assinatura, de modo a nos permitir escrever certas expressões que pretendiam justamente capturar o comportamento dos objetos desse modelo. Em outras palavras, usualmente começamos do mundo. Olhando para esse mundo, definimos uma linguagem que nos permita falar dele e agora queremos garantir que essa linguagem será interpretada da maneira certa, da maneira pretendida. Mas se, como vimos, a interpretação é algo que vem a posteriori, que é aplicado sobre uma linguagem que é definida a priori, mesmo que eu tivesse em mente uma interpretação padrão para o que esta linguagem deveria estar falando, como é que eu posso garantir que aquele que agora desenha esta interpretação respeitará a minha especificação? do que seria interpretar de maneira estándar cada um daqueles símbolos da linguagem. Sobre isso, eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é, mesmo que a interpretação pretendida tenha sido aplicada, e que nós tenhamos sido, portanto, bem-sucedidos em dar aos símbolos os significados que para eles pretendíamos dar, estamos falando somente da assinatura. A interpretação pretendida não pode de modo algum dizer respeito aos símbolos de variável, símbolos esses que foram escolhidos justamente para nos dar uma liberdade de alocação de valores. Lição: a interpretação estándar ainda nos dá muitas possibilidades, em geral, de diferentes alocações de valores para as variáveis sobre a mesma estrutura. E isso não vai contra a ideia de que há uma interpretação pretendida e preferida para a assinatura. Mesmo que eu não saiba qual ela é. É que, às vezes, temos duas interpretações que são aparentemente muito diferentes, mas que se revelam, em algum sentido, isomórficas. Ou seja, tratam-se essencialmente do mesmo tipo de estruturas. Nestes casos, muitas vezes, ainda estamos satisfeitos em dizer que essa interpretação é a estándar a menos de uma mudança não essencial, digamos assim. Vamos dar dois exemplos da matemática. Considere a linguagem da geometria euclidiana. Nessa linguagem falamos de pontos, retas, planos. Podemos ter em mente um modelo intuitivo segundo esses objetos ocupam o seu espaço. E um ponto é indiferenciável de qualquer outro. Mesmo que eu possa falar de dois pontos como sendo distintos, por não estarem no mesmo lugar. Duas retas podem ser tão distintas entre si que podem se cruzar ou ser paralelas. Na interpretação padrão da geometria euclidiana, bastava piscar o olho em cumplicidade e todas as pessoas pensavam que sabiam exatamente do que os elementos estavam falando. Muitos séculos mais tarde, uma outra interpretação se impôs. Hoje, na chamada geometria cartesiana, pontos são pensados como pares ordenados, retas como funções afins. O modelo euclidiano da geometria foi substituído por álgebra. O ganho foi imenso. E a interpretação não é aquela que originalmente se considerava standard. Mas tudo que se diz sobre aquelas estruturas geométricas e intuitivas... Pode ser traduzido agora em termos de equações de um certo tipo e vice-versa. Temos dois modelos competindo pela interpretação dos pontos, retas e planos. Não temos nenhuma obrigação de escolher um deles. E quanto à aritmética? Bem, uma teoria da aritmética que hoje damos por compartilhada, por standard, foi proposta por Giuseppe Peano. E tem como modelo os números naturais, com as operações usuais, tais como a função nulária zero, a função unária sucessora, as funções binárias de soma e multiplicação, e assim por diante. Nessa aritmética, como você sabe, é possível fazer indução. Nesta aritmética, é possível capturar os fatos básicos, ou boa parte deles, sobre os números naturais. Que garantia temos agora de que o modelo estándar dos números naturais será aquele que será escolhido para interpretar a linguagem da aritmética? Nenhuma. Mentes brilhantes do século XX, como a mente de Kurt Gödel, demonstraram que a teoria da aritmética de Peano não é completa e de fato é incompletável. E com isso demonstraram também que é impossível garantir, por mais que saibamos acerca de um certo modelo, que este modelo é o modelo standard, que este modelo se refere aos números naturais intuitivamente concebidos. É impossível evitar a existência de modelos não standard para a aritmética. Isto não é dizer que não haja um modelo pretendido para a aritmética, o qual contém, de fato, os números naturais que nós conhecemos com operações standard. No entanto, a existência de modelos não standard nos diz que os números naturais podem ser somente a ponta do iceberg. Quando interpretamos a aritmética, podemos estar também permitindo a entrada de objetos que vão muito além do segmento inicial contendo os números naturais conhecidos. A moral da história é que podemos muito bem estar falando de modelos distintos daquele que pretendíamos estar falando, seja por uma má escolha da estrutura de interpretação Seja porque essa possibilidade está disponível para a gente, dado que a existência de tais modelos não-standard é, em alguns casos, inevitável.